Acabei de ser contratado para o laboratório e por mais que eles me avisassem que eu ia receber muito conteúdo para absorver, muito estudo de produto, eu estou assustado com tanto de nome que eu não consigo simplesmente decorar. Meu Deus, eu não consigo nem dormir. Olha, se você está passando por isso agora, esse vídeo é para você. Fica com a gente. Mas antes de continuar, eu quero te convidar, vem aqui embaixo tá? e se inscreva no nosso canal Vida de Propagandista o canal mais completo sobre a profissão do país. E aproveita para acionar aqui o sininho para você receber as notificações dos nossos novos conteúdos que a gente está sempre lançando, tá bom? E hoje o vídeo é específico para quem é neófito, tá? Para quem acabou de ser contratado por um laboratório e que com certeza está assustado com o volume de informação que ele precisa absorver. Poxa vida! Você não pode visitar um médico de qualquer forma. Você precisa passar para ele seriedade. Eu tenho certeza que esse peso aí está contribuindo para a dificuldade da sua memorização. E existe uma técnica muito simples, muito fácil, que eu mesmo apliquei e que ajudou muito a memorizar essas informações mais rápido. O que, que você pode fazer? Olha, uma forma muito fácil de você memorizar palavras que não fazem parte do seu dia a dia, da sua rotina, que é o que acontece quando você é um neófito, é usando a sua imaginação. Essa é a melhor forma de você memorizar coisas que não fazem, a princípio, sentido algum na sua mente. Quer ver um exemplo? Quando eu ingressei no laboratório, eu tinha, entre vários produtos, vou dar um exemplo só, mas eu usei essa técnica para todos. Uh, por exemplo, eu propagava cloridrato de ciclobenzaprina. É um palavrão. Como é que eu decoro isso? E todos os outros nomes também, os princípios ativos, eram tão difíceis de decorar quanto. Então eu lembrei dessa técnica. Tá? O que, que você faz, cara? Essa palavra, você precisa associar ela a alguma coisa, não precisa fazer sentido, mas alguma coisa que você consiga trazer a imagem à sua mente, à sua cabeça. Exemplo, cloridrato para mim foi fácil, não era difícil decorar essa parte. Por algum motivo, estava mais fácil. Agora, Ciclobenzaprina. Você vai rir, mas funciona. Eu imaginei um padre andando de bicicleta e benzendo a minha prima. <risos> Eu sei que parece ridículo, mas ninguém precisa saber. Eu estou aqui assumindo para você, para te ajudar. E isso vai tornar essa palavra algo mais concreto, não tão abstrata assim na sua mente. E fica muito fácil de você lembrar depois que você faz esse exercício, tá bom? Como você faz autoestudos, como você está geralmente em casa, estudando por conta própria, depois talvez vai participar do curso de novos, aplique essa técnica. Você vai ver que você vai ter muito mais facilidade para aprender. E exercite várias vezes na frente do espelho a pronúncia dessa palavra até que ela se torne comum para você, tá? No início... É, assim como qualquer criança, quando começa a andar, as coisas parecem difíceis, parece que nunca vai acontecer. Mas com o tempo se torna tão natural que parece que você nunca teve esse desafio, tá bom? Então, olha, eu torço para o seu sucesso, eu espero que você consiga memorizar tudo. E se esse vídeo ajudou você, se você aplicou essa técnica e funcionou, comenta aqui embaixo, deixa aqui né, o comentário, porque são esses comentários que nos incentivam a estar sempre produzindo conteúdos de valor para quem quer ingressar na profissão e para quem de fato já está e quer evoluir de alguma forma a sua performance profissional. Tá bom? Então eu te vejo no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até mais! Sucesso!